um dos idealizadores do projeto de conservação mamíferos do cerrado a união de esforços de pesquisadores e produtores rurais vai garantir a sobrevivência de espécies como a raposinha do campo ter uma raposa eu acho que hoje seria um sinônimo de nos orgulharmos de ter algo que é único nosso assim como a gente se orgulha da nossa cultura da nossa música da nossa culinária e também das nossas espécies afinal de contas nós estamos todos no mesmo ambiente A raposinha está conseguindo sobreviver nas pastagens de capim braquiária, mas não se adaptou às grandes lavouras de milho e soja.